Haverá juízo final? Essa ideia é uma imposição lógica da salvação por obras, um erro levando a outro. Sugere-se um momento futuro para avaliação das obras das pessoas. Aí então, cada um terá finalmente definida sua eternidade, até lá, será preciso conviver com a aflição se as obras serão suficientes ou não. Isso não vem de Deus. Ele próprio diz. A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, Efésios 2, 8 e 9. Jesus também falou sobre a salvação, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, João 3:18), Afirmando a fé como o único meio de salvação. Quando perguntaram a Jesus, quem pode salvar-se? Ele respondeu. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus, Lucas 18, 26, deixando claro que as obras humanas são impossíveis para a salvação. E conclui, a obra de Deus é que creais naquele que Ele enviou, João 6:29. Assim, a obra que salva o pecador é crer no que Jesus realizou e salva para sempre. Portanto, não haverá esse dia de juízo final para avaliação de obras. Hoje é o dia aceitável para a salvação, como está escrito, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9